Fala aí galera, belezinha? Felipe açúcar tô aqui com Nath, da Argentina, era de Rosário. A gente se conheceu faz pouco tempo através de Silvia, que é de Buenos Aires, Silvia de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires. Ok, a gente Sim. se conheceu em Buenos Aires, mas não tinha certeza se ela era de Buenos Aires. Ela era lá. Conheci uma galera maravilhosa na Argentina, saí da Argentina, fui embora e eu tô aqui em... Brasil! <risos> com a Nath que é Argentina. Com outra Argentina, aqui no Brasil. E a ideia desse vídeo é que ela possa compartilhar com a gente. Algumas experiências que ela teve aqui no Brasil que pode ajudar o pessoal, vocês que querem vir aqui, aqui, aqui no Brasil, ok? É, vamos ajudar. E que, querem vir, que, que o pessoal querem vir aqui no Brasil. Porque muitas vezes vocês têm muitas dúvidas e na internet, às vezes, a informação não está tão precisa, entendeu? Ela não, já passou por isso, ela está trabalhando aqui no Brasil, então, eu vou deixar a palavra com você, ah. Nath. Ah, obrigada. Você que adora as câmeras. <risos> Adoro, mas eu G não sei. Cara. Geralmente o que eu tô falando toda hora aqui, eu acho uma maravilha quando eu pego uma galera assim que fica falando. falando tempo inteiro, que tempo, né? fica. tipo, fala, Calma. fala aí, fala aí, fala aí. Mas possível. Então, o grande obje o objetivo da gente aqui é dar o máximo possível de conteúdo para vocês. Conteúdo relevante, beleza? Para as pessoas que estão interessadas em vir aqui para o Brasil, que estão aprendendo português e que querem aprender de alguém que está vivendo a experiência de estar aqui, beleza? beleza. Então, Nath, Vai. fale um pouco aí sobre você, uma breve introdução para que o pessoal te conheça. Tá, obrigada. Eu sou Nath, sou argentina, da Rosário, mas moro em Buenos Aires há muito tempo e queria vir para o Brasil para estudar português, para aprender, mas assisti aos vídeos, mas agora estou tentando falar melhor. <risos> e cheguei aqui, fiquei um mês e depois botei Argentina, peguei os papéis. E voltei de novo para aqui. Se você quer vir para o Brasil, tem que trazer ah, partida de nascimento traduzida e com um sexo que ela tem da acha. Carimbo, sim, o carimbo. Você fala, sim, que é novo. Antes não tinha, que era então, só para a tá Europa. Mudando, sempre está mudando, tá mudando, mas agora vai ficar por um tempo que você tem que trazer essa... a acha. Fala, acha, acha, ok. h a ah, AXA, ok. Como, a se, for, como se fosse o, a seguradora, AXA. Claro, okay. é isso, AXA. é isso. Você tem que ir em Buenos Aires para ser onde você mora, pegar isso e depois volta para aqui, e antecedentes penais da ah, Argentina. Pena, ok, eles sempre pedem essas coisas para certificar duas... que você não é nenhum criminoso, criminosa é, em outro país. Mas pode ser igual. Mas não, não. <risos> yeah. Sempre vou trazer isso bem... Bem certinho, essas uh -huh. duas coisas são muito importantes, e depois tudo aqui mesmo. Isso... Eles pedem essa documentação para você como turista ou se você quer trabalhar? Se você quer trabalhar aqui. E se, eu vou, se eu vou como turista, por exemplo? Se vai como turista, não tem nenhum problema. Passaporte? Passaporte, você vem aqui, acho que é três meses. Ah. Agora estão tá cobrando se você fica mais tempo. É, eu fiquei pô. sabendo disso. Não, não era que aquele... um. reais, uma coisa por assim. Dia, por dia, um ano. Coisa louca. Nossa, sério. Mas... Se você passar mais de três meses no Brasil, você começa a pagar uma taxa de. Porque você está irregular no país. Você... Eles dão 90 dias. É. Você pode estender. Eu não sei, você pode pagar uma taxa para estender por seis, mês, meses, seis meses, e ou se você pode sair, de sair e voltar. voltar. Ou você pode tirar o visto Mercosul, que eu imagino que você tirou, ou não, ou tirou eu o visto tire... de trabalho. Não, eu tirei diretamente RNR. Eu okay. cheguei aqui fiz os papéis para RNR, Registro R &R. Nacional de Estrangeiros. Ah, ok, ok. Mas seria com Mercosul isso aí? Eu é com Mercosul, falar. tem essa possibilidade de ser 12 oh, okay, anos e okay. ficar aqui. Se você é argentino, uruguai... Uruguai, se, uruguai. Você é, se você é argentino, se você é uruguaio, se você é colombiano, também chileno, os países do Mercosul, e Bolívia. Bolívia, Bolívia também, também Bolívia, os Peru. países, Peru também, Sim. você Sim. pode vir aqui o Brasil e passar até dois anos. E você Sim. não tem que comprovar que tem é, trabalho, que você está estudando, não, não, que não, você não, não, não, não, eu quero não, ir porque não. eu tenho que fazer, não, não eu quero não. ir. Eu quero ir, para os papéis. Equador Sim. também pode. Tem falar. outros papéis aqui que cada, cada país tem uma norma diferente, uh -huh. mas. Aí você procura na internet isso está bem. E aí hum. chega e tem o seu papel R, N, &E. E, e, e. Nath, o que, é que você está fazendo aqui? O que, agora, pergunta. O que é que você fazia no Uruguai e o que, é que você está fazendo aqui? Porque eu ninguém. Não, não, na Argentina, na Argentina. A... na a... cara não, fica. Argentina, <risos> Uruguai. não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, país, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, fazer, não, não, o que não, não, não, não, não, não, não, que não, que é. não, então, é. que não, não, que eu, na Argentina, era atriz e produtora de eventos. Esse era o meu trabalho para pagar aluguel uh -huh. e as comidas. E aqui cheguei para ser atriz e de agora, tá já agora está comeu... rolando. Está rolando? Já começou a fazer uns. Ontem fiz a publicidade, mas ah. era Argentina para a Copa do Mundo. Mas, mas tá estou ah, aqui. Estou uh aqui. -huh. E também tem lugar, muita gente chega e está de garzon, garçonete. garçonete e coisas para fazer trabalho. Trabalho tem, e tem gente boa onda Eu acho que isso é o mais especial do Brasil. Não, você sentiu assim que o pessoal era muito acolhedor? Isso. para mim é como eles olham nos seus olhos e pensam, vai tá tudo bem, vai dar certo. E você falou tá mim... não, não, não dá nada, não, não, sei, não sei onde ficar, não sei onde é, conseguir uma casa. Falando disso, conseguir casa, é. como é que você conseguiu o lugar que você está morando agora? É agora eu tenho uma casa de um amigo que ele viu um quarto do fundo, mas tá tudo bem, <risos> mas conheci gente que eles alugam quartos de, que mora na Argentina os uruguaios os brasileiros okay. então gente misturado. sim tudo misturado e ia é barato e ia é bom e você tá você tá aqui no Brasil trabalhando você tá estudando não não estou okay. estudando você pôde ver a diferença entre o pessoal que vem para cá para trabalhar e para estudar porque eu fico pensando assim, você morar numa casa de estudantes, imagino que é diferente você morar numa casa de pessoas que estão trabalhando, né? Claro, acho que se você consegue, conhecer é estudante, vai estudar, já tem uma como a turma que ah, você que já é, conhece. Beleza. Quando Aham. vem assim como eu, que sou freelancer, que Aham. não tem uma coisa certa, Aham. é mais difícil. A gente não vai caminhando na rua e pergunta, oh, eu quero ter um amigo. Aham. Mas, ah, claro. Ah. Olá, quero ser teu amigo. Que não, <risos> <risos> claro. <risos> claro. Pero acho que que tudo aqui a gente é muito pequeno um momento, uhum. então a gente se conhece, de uma maneira ou outra a gente se encontra. E o pessoal quer ajudar também, imagina. Né? Todo mundo o, quer ajudar. Isso é o que eu vejo muito aqui na América Latina, o pessoal quando se conhece, vê você é estrangeiro, então pessoal, o pessoal, o que eu sempre falo é, fale sobre o que você está fazendo aqui. Então, é. fale para as pessoas, para que todo mundo saiba que você está aqui é. trabalhando, que você veio de tal lugar, que você quer oferecer tal coisa, isso. porque se você chegar e você ficar calado, não, não pode fazer Ninguém nada. Ninguém vai adivinhar que você é atriz, que você chegou aqui você quer trabalhar com tal coisa, que você tem experiência com isso, tem experiência com... é assim. Você tem que se vender, você tem que falar sobre o que você faz. Um Senão amigo fala, não... Nath, você já falou que era atriz? Claro, o primeiro você <risos> falou, eu sou atriz, estou procurando pego um aqui no Brasil. De fato, a gente foi começar a entrevista aqui, eu falava, ok, Nath, você vai falar aqui, eu não conheci tanto, porque na, no dia que a gente se conheceu, não deu pra conversar tanto, mas eu sei que você é atriz. Eu sou vezes, atriz, porque, mas eu, eu, eu tenho que falar primeiro isso, ah. depois a gente se conhece. Aí você vai estendendo a coisa, né, falando sobre a sua experiência. É, Então, você trabalhava como atriz na, no, no Uruguai, é, na Argentina, Argentina, e você chegou aqui e já tá trabalhando com isso. Você tem plano de ficar mais tempo aqui no Brasil, ou você está vendo isso somente como um período pequeno Não. Sempre? Eu tive vários intentos de morar no Brasil. Uhum. Sempre vinha um mês e vai embora. Quando eu chegava lá, a gente respondia a mim esse e-mail: Nath, você tá aqui? Não, eu já fui embora. <risos> eu ficava triste. Então, agora, eu tive um mês. Eu tive? Também. Tá tive um mês, hein? Tive um mês. tive um mês aqui. Um voltei mês, para a Argentina. Uhum. E aí, pensei, não quero estar aqui, volto. E aí, saquei uma passagem por quatro meses e meio. Okay. E aí, cheguei com os papéis. Já para a Renier. Agora tem que ser carteira do trabalho e DRT, que tem uma fórmula aqui no Brasil que é para artistas, ah, diretores, okay, okay. que é um, não é existem na Argentina. Okay. Como um sindicato, não. DRT. DRT. Ok, beleza. Eu, eu vou deixar na, na descrição do vídeo esses detalhes que a Nath está me passando aqui, ok? Perfeito. Uh, o outro ponto também que eu vejo é que muita gente tem medo de ir, pra, pra o país, de ir ao país e não ter alguma coisa fixa, né? Você falou, você chegou aqui, você tentou, não deu, você foi embora, aí mandava e-mail. Claro. Ah, mas você, caramba, já não estou lá. Então é bom que você dê o tempo suficiente para que as pessoas possam te conhecer e que surja uma oportunidade. É Entendi. muito mais fácil você conhecer, você conhecer alguém e conseguir um trabalho aqui, porque se alguém ligar para mim hoje, você tá aqui no meu... estou tá aqui em tá São Paulo, te... amanhã pela manhã você tá livre? Tô, tô. livre. Tchau. É tempo, para mim é tempo para tudo, mas Não. para o trabalho, para conhecer gente, para que tudo comece a rolar, que tá aqui. Não. Então eu pensei isso, tem que estar tá no Brasil. Tem que ou seja, esqueçam o medo de estar num país que você não aprendeu o idioma 100%, que você não conhece todo mundo. Ou seja, é difícil você sair da zona de conforto, mas tem os seus benefícios, né? É. Uh, você, quando chegou aqui no Brasil, você já falava fluente? Não. Né? não você nada. tá falando não, muito bem. Você ah, tá sei. falando tipo. Ou seja, você comete umas coisinhas aqui, um ali, mas coisa detalhes simples dá para entender perfeitamente mas eu vejo que você tem confiança para falar é. como é que você tem essa confiança para falar idiomas assim, tem... um amigo falou que quando eu comecei a atuar uhum. minha fala em português melhorou muito porque eu ah. ficava com muita vergonha não posso <risos> falar não podia falar nada nem com ninguém mas quando a gente falava português e espanhol, uma pessoa, ah. eu mais vergonha tinha, porque sabia que ele sabia falar de espanhol ah. também português, então não falava ah. nada. Tem medo de ser julgado, né? Oh, tipo, é, claro, né? E se for um amigo né, seu também, né? Tipo, ah, ah tá, tá, aí o amigo fica lá prestando atenção. Mas Você já percebeu que o brasileiro como tal, ele não fica prestando atenção nos erros que você comete? A gente não presta atenção nos, nos erros, a gente está tentando entender o que você está falando. Sim, mas <risos> se ele conhece de você, mas se você para na rua e quer perguntar uhum. uma Rua, sei, essa consolação e não fala bem. Aí pessoa que não entende nada, fica quê? Hein? Hein? Consolação, consolação, consolação. E ninguém entende. Aqui fala muito nasal, né? Claro. Consolação, então aí insolação. não tem. problema você fala devagar, uhum. fala. Sou argentina, preciso e mostra o celular e aí a gente encontra a rua lembro, que precisa. Nós, e, e a grande vantagem é que aqui o português e o espanhol dá para se entender um pouco se você não sabe não sabe nada, algumas palavras ali o pessoal mais ou menos sabe o é que você quer mas eu lembro uma vez que eu estava na Tailândia que eu tava numa cidade que ninguém ninguém ninguém falava inglês e eu lembro desenhando no pedaço de caderno um ônibus uma ah. seta e o nome da cidade que eu não entendia qual era ou seja, eu pedi um pra, nome. claro eu um nome todo estranho e eu, eu fazia assim apontava ônibus aqui, aqui. e entendi? -o? e eles não eles entenderam mas eles conversavam entre eles ah, eu não entendia nada, nada. ou seja, eu Uhum. Uhum. Uhum. Beleza? Uhum. Então você tem essa vantagem de pelo menos aqui no, no Brasil, o pessoal acolhe muito os estrangeiros, quer ajudar. O idioma não parece, tem suas diferenças, tem, como eu já mencionei aí no, no site, na, nos vídeos. Se você quer encontrar semelhanças, você encontra. Se você quer encontra. encontrar a diferença, você encontra. Tá entendeu? Depende de que você está, onde você está focando, entendeu? É. Então, quando você chegou aqui, você já estava nessa onda de português, né? Eu, que, eu queria falar português. É a única maneira de conseguir trabalho da atriz, porque eu sempre não vou ser Argentina que não fala nenhuma palavra português. Uh -huh. Então eu fui melhorar, melhorando. Melhorando, sim. Pouco a pouco. Pouco, a pouco. E, boca. Boca, poquito, poquito. e <risos> agora estou como mais relaxada, como assim não entende, não entendo. Se tem que falar de novo, falo de novo. Uh -huh. Eu sou, sempre eu penso quando vem o inglês, em Argentina, a gente está falando em espanhol. Você entende que ele não fala perfeito uh -huh. espanhol, mas a gente fala em inglês, vai falar como uh -huh. bom. Dá, dá pra ir entendendo claro. aí mais Claro! Né? Não tem que falar perfeito, porque ninguém vai falar perfeito a primeira vez que vai outro país. Sim, e por isso não, não pode ter medo de falar o idioma porque vocês estão aprendendo. Eu gravei um vídeo sobre isso também, sobre o medo de errar. Ah. Eu, não tem sentido que você tenha medo porque você tá aprendendo, entendeu? Claro. Você não aprende a andar de bicicleta sem cair. Claro! É impossível. Você viu alguém andando de bicicleta, pulando, dando volta pra cá... Porque o cara... praticou muito já pra caiu, bater claro, isso. Caiu, já caiu, claro, já caiu, já passou vergonha, já o que seja, nem passou vergonha. Passa por situações que as pessoas não querem passar, muitas vezes, né? A situação... Não estamos acostumados, é, é. ah, erraram... Então, então, eu sempre falo, tipo, você errar falando português sendo brasileiro é uma coisa. você errar Sim. português sendo estrangeiro é outra, entendeu? Claro. Então o pessoal, tipo, dá um, dá um desconto, ali. a gente fala, dá um desconto. É. A gente perdoa, entendeu? É. Não dá nada, nada. tranquilamente. <risos> você conheceu algum brasileiro no, na Argentina, quando você morava na Argentina? É na Argentina? Acho que não. Não sei se okay. conheci, sei que é muito. Um, um dia antes de vir para aqui, estavam as meninas, na rua e ele estava contente eu uh -huh. princesa, falei, lindos, vocês são lindos, não, são lindos. E ele falou, somos brasileiros, eu falei, eu vou morar lá, eu vou morar lá. E foi tem mais de aí lá? Tem mais disso aí? Tem, tem e está tudo aqui. Mas eu não conheci na Argentina. Bacana. Bah, conheci um professor, uma professora de aula de português que era nativa, uh -huh. mas morava assim há 20, 20 anos 20 na Argentina. Anos. Ah. E você falou que tem uma amiga que está morando aqui, que chegou agora, né? Passou uma semana, agora, e ela Uruguai. não sabe português. Como é que está sendo a experiência Mano. de você vir para o país sem saber, de zero? Né? Como é que ela está... Ela, o primeiro dia, falou que mandou a sua mãe, que merda, eu digo em espanhol, que merda <risos> água cá. Porque não entendia nada. Ela, eh, sua cabeça estava como cansada, que a mim também me acontece. Por um momento, Sim, eu chego à minha casa sem muita, muita, muita informação, Sim. não entendo nada. E ela falou, por que estou aqui? Eu me sinto como... Como fora Aham. das conversas, e eu falei, eu uhum. posso ser ah, um momento. Tá tá e você não está entendendo, o pessoal está tudo conversando e você. Com uma cara de boa. Sim. <risos> que parece antipático, que parece Aham. uma pessoa que não é legal e tal. E as pessoas não te conhecem de verdade, né? Porque você não está falando. Não, não, porque não tem como ferramentas para você conhecer, falar, eu sou uhum. tal e tal. Mas eu falo com ela, tranquila, vai dar tudo certo, vai estar tudo bem. E ela agora está acostumada, mas tem é um momento que, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Eu não tenho entendo. paciência para isso, tchau. <risos> Ou seja, tem, tem que ter um pouco de paciência também, porque você tem que entender que está chegando em outro país, você tem que entender que as pessoas, não não todo mundo fala, nem todo mundo vai estar tá falando seu idioma nativo, espanhol. Claro. E outra coisa, quando o brasileiro, o, que, o brasileiro que não sabe espanhol, quando está conversando entre brasileiro não sabe as palavras que tem que usar pra que você que fala espanhol entenda. Claro. Porque se eu, se eu for falar, sei lá, o cara tava me xingando, não sei o que e tá, tal, o cara, Hã? O xingando? Que ninguém. É isso. Que isso? Vai então, eu não sei. Mas eu sei que xingar, ninguém vai entender que fala espanhol quer xingar. Então eu falo, ah, o pessoal tava me insultando, não sei o que. Insultar, né? Eu já sabia dessa, não? Né? Bora com o Aprende a hora. <risos> Xingada, né? Então, essas são palavras, são verbos, são várias palavras expressões que eu sei que o pessoal que fala espanhol não vai entender. Não. Então eu, tava, eu gravei um vídeo com minha irmã ah, sobre expressões do Nordeste. Ah. Aí eu, falava, eu explicava uma, uma expressão ela explicava outra expressão. Eu, ok, explica tal expressão. Aí ela começava a explicar com outras palavras que eram que diferentes. Que diferente, então claro. eu falava, não, não, não, não para, para, para, já, o pessoal não vai entender que essa palavra... Não vai entender a explicação, porque você está dando uma explicação de algo que o pessoal não entende com outra explicação com coisas que o pessoal não entende. Então é tipo, caramba, eu já tinha dúvida. Agora eu vou explodir minha cabeça. É. Né? Eu não entendo nada. É, então, então. então é bacana você levar isso em consideração também. Tem um pouco de paciência, beleza? É como tudo. Aí eu vou pegar o próximo. Porque eu tenho água aqui, tá de boa Aqui tem a minha. Pode pegar um pouquinho mais disso, não. Por isso que muita gente gosta dos vídeos, entendeu? Quando eu tô com vídeos, eu falo... Tá, tá, tá, tá, e o pessoal fica, tipo, animado, entendeu? Tipo, porque todo mundo tem que ter cana de escutar. Contagia. O tédio, sabe o que é tédio? Não. Tipo... Ah, é aborrimiento. É aborrimiento. O tédio, tédio, como O verbo é entediar. Ah, entediar. Entediar. Então você tá entediado. Então é. o tédio contagia, é, entendeu? Verdade. Você tá então, entrando... é, é. ah, você. <risos> ah. é e por outro lado, quando você tá animado também o pessoal começa a é, se animar é também, verdade. entendeu? Então, é bacana. Para mim, não sei se é porque eu sou argentina, mas o brasileiro adora o argentino. Vezes, Pensa que... No futebol, não? Não, no futebol não. <risos> se falar é. de futebol, eu não, não fala. Mas ele tem com a Argentina. Eu sou atriz, então ele o cinema argentino, os atores argentinos tem como um nível que okay? eles gostam. Uh -huh. Não sei se, se você não é nada, fala que é ator, tá tudo. Não, mentira. Exato. Ah, que eh, <risos> <tira. risos> okay, já tem meu coração. já Amigo, aí Eu vou assistir <risos> White Tales, o é um filme né a natureza que é o cuento salvaje. É o um, relato salvaje, relato, é um relato, salvaje, um relato salvaje, salvaje é muito bom. Linda. Então, acho que eles gostam do estrangeiro. Também uma cidade, São Paulo, que é muito com, com, cosmopolita. Então, eles sabem que a gente está aqui para fazer coisa boa, para conhecer. Uhum. E também um respeito para você, porque se a Argentina está aqui é porque pensa que você está melhor que, que na Argentina. Né? <risos> Será? É isso. Então, acho que eles são muito amáveis e são muito positivos. Uhum. Para mim, é o mais importante do brasileiro é que é positivo. Sempre vou falar que vai estar tá tudo bem. E não a nível tem... de amizade, assim, você já conheceu pessoas aqui e está desenvolvendo uma boa amizade com pessoas daqui? Sim, tem e... uma, uma amiga que conheci aqui... O coração. Meu... Ah, amor! <risos> ela é cozinheira aqui eu não sabia que é um restaurante lindo. Uhum. E ela entende muito, eu não sei se porque ela viajou, porque porque ela viu em nós essa sensação de, de querer cumprir uma coisa, uhum. de que ir para frente, não sei o uhum. que é, mas é eu estou aqui com ganas. Uhum. Então eu acho que a gente que vê que outra tem ganas. Contagia. É, isso. Bom, positivo, isso é bom. É. Isso é muito bom. Eu já conversei com muitas pessoas que estão querendo ir pro Brasil e falam, tipo, eu não conheço ninguém. Ah. Eu não vou. Eu, eu só vou quando eu tiver alguma coisa certa. né, ah. O trabalho certo, né? Não é existe com... nunca. É né? muito difícil isso. Até porque quando você se coloca, você se põe numa situação, que você ou mexe a bunda ou as coisas se acabam, entendeu? Ah. Então, caramba, eu tô aqui. Eu tô fazer alguma coisa. Mas quando eu tô em casa, com o meu trabalho, né, tá tudo é. bem, eu vou ali, eu, eu vou ver aqui, como é que é, se eu encontrar alguma coisa. Eu lembro quando eu morava na Colômbia, eu tava morando com uma, com uma pessoa, logo quando eu cheguei na Colômbia, hum. eu, eu falava, eu quero, eu quero ir embora dessa casa, eu quero passar eu quero ir para outro lugar. Mas você sempre falava, é, eu quero ir embora, mas eu tava lá. Eu, eu tava lá, porque Tipo, ninguém tinha me expulsado, ninguém tinha pedido para sair, eu não tive uma necessidade de sair, o cara falava, ok, tá aqui. Eu posso ficar aí, mas eu falava, tipo, eu quero, estar com, a... é, tipo, eu quero estar com alguém, assim, mais como um amigo, entendeu? Tipo, é. pra ter mais uma cervejinha junto, sair e tal, que assim, que você sabe que é diferente. É. Você tá em outro país, você tá com um amigos, é outra coisa. Hum. Até no dia o cara falou, era dezembro, o cara falou pra mim. Fazia quatro meses já, que eu... não, uns três meses que eu queria sair. É. Eu já eu queria encontrar outro lugar, É só temporário isso aqui, é temporário. Quando ela falou, Felipe, eu vou precisar do quarto da minha família, não sei o que, tal, tá, tal. Tá. Em dois dias eu já tinha casa. Claro, assim, eu liguei para as pessoas, porque é necessidade, você é tem necessidade. que fazer alguma coisa. É. Então, quando você chega aqui no Brasil, você viaja e vem, porque muitas pessoas que falam eu gostaria de ir para o Brasil, não, não. precisa de, de documentação, de visto, não, é você pode pegar o Não, você pode ficar tremendo e depois fazer o papel. É. Mas tem que ter ganas, e eu sempre falo que é como saltar, saltar, pular. pular. É saltar e pular, mas use pular que é diferente para. Tá, sim. mas isso se Red é como que você tira o vazio e depois vai estar tudo bem. Porque se você faz essas coisas uhum. com amor, eu penso isso, vai estar tudo bem sempre. Porque a gente aqui, de verdade, muito legal, muito. Eu, eu fico muito feliz quando eu conheço a galera que já esteve no Brasil, já, esteve, já estiveram aqui. E quando a gente fala, sou brasileira aí você sabe que você vê aquela cara assim, né, se, tipo, enche os olhos assim, ah, é brasileira eu não sei, tipo às vezes tem um grupo de conversa, quando é um, um lugar assim, tipo Alemanha, Estados Unidos, que é mais comum, eu sou francês, eu sou é italiana, mas tem alguns países que é mais comum que você veja estrangeiros, né? Mas quando tá no grupo assim, vai perguntando, você é de onde, Estados Unidos? Você é de onde, né? Você é de Brasil? Aí a conversa para aí, entendeu? Aí tipo, outra galera, e eu sou, <risos> Só, tipo, eu também sou de um tá país. Vendo. Entende? Mas tem essa, essa conexão. Quando você fala também da Colômbia, da Argentina, só a Argentina. Ah, da Argentina, não sei o quê, eu conheço alguém de lá tal. É. Porque aqui na América Latina a gente tem muito isso de ser unido, né? É. Isso ajuda, né? Ajuda muito. Somos todos hermanos. Somos hermanos, <risos> é, é verdade. Que bacana. E, Nath, você, tá numa, você participa numa casa, né? De, de, o pessoal eu... faz eventos. Como funciona isso. Eu conheci porque foi um evento e depois descobri gente... que eles. Que você está que... saindo aqui, está conhecendo gente, está tá abrindo o... horizontes. É. Uhum. Não, uma amiga da Argentina falou: Nath, tem uma amiga morar no Brasil. Eu mandei mensagem <risos> para ela. Amiga, ela da amiga, da amiga, e ela falou: Tem um evento dia domingo. Fui para aí perguntei: Estou procurando essa menina? E ela falou: Uruguai e Argentina. É. A gente se encontrou em uma casa de brasileiros. Que ele faz eventos para que a gente se conheça, argentinos, uruguaios, de todo mundo. Eu tive a oportunidade de ir e bacana. Dançou com o Rosinho, tá? tá, tá na Rua Japuana e tem eles bastante coisa para fazer, a gente se quer encontrar, conhecer, fazer aula juntos, conversar, mas uhum. acho que isso também faz que, que todo mundo fique mais cômodo. E você vai criando uma família também, em outro isso. país, né? Isso, Em é outro país, Vocês, eu sinto a companhia. É, muita diferença. Mas, por exemplo, tem que ir, sempre vai aparecer uma coisa com sua cara que vai travar você e vai dar tudo bem. Então como diz aqui, né? Tá, é. Não se preocupe, né? dá, dá, não, não, não, não dá vai nada, mudar. não dá nada, vai tranquilo aí, não dá nada. Beleza, é. então Nath, alguma outra informação que você gostaria de... Outra recomendação final assim que você gostaria de dar para os seguidores do canal que estão aprendendo português, que querem viajar, eu já gravei vídeo falando de zona de conforto, ah. motivação, gravei vídeo com experiência, gravei vídeo sobre couchsurfing, gra... gravei vídeo viajando também, porque eu quero que vocês tenham oportunidade, não só vocês, mas qualquer pessoa que tem oportunidade de saber como é a vida em outro país. E você chegar sem conhecer as pessoas, é você começar do zero. É como é assim. você nascer de novo com a experiência que você já tem. Essa palavra certo? é tipo, muito... renascer de novo. É, é, é. Não, nascer de novo. Nascer. Aqui, é... renascer não, se não Não, renascer já é renascer. Ah, tá perfeito. Assim, porque é nascer Sim. de novo, né? Isso seria redundância. Renascer de novo. É, é muito, tá. Então, você, é como você nasceu outra vez com a experiência que você já adquiriu, adquiriu durante toda a sua vida, É. Uhum. E, e tem aquela coisa, né? Você se torna bom no que você pratica. Uhum. Então você vai em outro país, sem conhecer ninguém, você, ok, beleza, as coisas fluíram. Agora eu vou para outro país. Aí você uhum. vai lá, sem conhecer ninguém, e as coisas fluíram também. Aí você começa, é, é, é natural. Não, e você... depois quer. Eu uhum. passa que já faz para... falta fazer isso. Né? Falta precisão. Ah, faço... É um, um desafio, cara, né? Um desafio. desafio avançar, fazer coisa. Porque tudo da com coisa nova, boa, reconhecimento, é conhecimento é e marcha uhum. para a sua cabeça para que tudo seja mais amplo e não ficar sempre a zona essa de conforto uhum. que você fala algum algum ponto sobre a cidade de São Paulo porque São Paulo você é de Rosário né Sim eu não sei você é muito grande é muito grande Não é mais pequena que Buenos Aires claro é muito mais pequena São, Paulo, é São é um Paulo. Paulo Então o que é que você achou desse você se sentiu assim ai caramba como... não eu sinto agora tem que viaja agora tem essa possibilidade de Google Maps que, ah, é, que não tem internet e chega para todo lado outra época a gente ficava com esses mapas perguntando grandes perguntando na rua pergunta, pergunta, pergunta. e aqui tá muito bem como os cartéis... Sem como... a sinalização... É os... muito boa! É, eu vi, estava eu vi, eu no metrô e eu achei impressionante, porque eu sempre observo essas coisas. Eu estava uhum. com meu irmão e eu falava, caramba, isso aqui tem que ser assim! Eu falava, não tem que ser assim, velho! Agora o metrô fala de quanta gente tem por bagão. A ah, sério? Sim. Então, se você tem, olha aí, você fica quando tem mexente para o fala, um segunda. Não, não, é não! outro veio. nível! Ah, isso aí tá bacana! <risos> Porque então, você vai esperando, vai passando, passando, passando, você tem que ir para um que está. mais vazio, claro. Nossa, está bacana aí. Está muito bom. Eu, eu, vi, eu vi que o sistema de transporte está muito bom, bem e, sinalizado. E tá muito bem sinalizado, mas tem esse Google Maps que manda para que ônibus pegaram. Que... Ah, Agora tá muito mais cômodo. E aqui tem muito arte, eu amo hum. arte. Ah, sim, tem é uma arte, tem muita coisa para visitar. Eu passei na Paulista esse final de semana e. Pô, a domingo, um montão hum, de banda tocando é capoeira, ah. de, de tudo assim, sabe? Tipo, muito bacana. E tem coisas gra de graça para fazer, uhum. gratis, é... de gra grátis. Grátis e de graça também. As, as coisas, <risos> é, Para estudar, para fazer coisa, para conhecer gente. É, é uma cidade que eu realmente acho que querer. Não falta o que fazer. Não. Comida, é não, festa. Com, tu, tem tudo. <risos> tudo que você quiser tem aqui, né? Se, é. se, não, se não tem em São Paulo, não tem nenhum lugar. É. Geralmente é assim. É. Porque, ou seja, se é outra cidade, ah, não tem isso aqui e tal, se é uma banda, vem pra aqui, para São Paulo. É. Entendeu? As coisas acontecem aqui. É, é aqui como na Argentina se fala, eh, Deus está em todos os lados, mas atende em Buenos Aires. Acá atende <risos> em <de> São Paulo. <risos> tem, tem, tem ok, bacana. Eu espero que tenha entendido tudo também, né, que a gente está conversando um pouco mais rápido aqui. Mas a ideia é justamente que vocês possam aproveitar a experiência de outras pessoas pra Chegar aqui no Brasil mais preparado, entendeu? Por isso, quando eu conheci a Nath, eu falei: caramba, a gente poderia gravar um vídeo e para que você fale sobre sua experiência aqui no Brasil. Né? Uma Argentina que está aqui no Brasil, está trabalhando, é atriz e as coisas estão indo bem para ela, entendeu? Mas muitas vezes, eu acho que 90% das vezes, isso se trata mais de você como pessoa. Uhum. A mentalidade que você chega no país, entendeu? É. De estar tá aberto, de estar. Tá... Não é questão de. porque outra pessoa pode chegar aqui e ter acesso às mesmas coisas que você tem, mas a mentalidade é diferente. Então, se tem fecha, que pensar que está né? bem, tem um começo, que é difícil, claro, não uhum. é assim. Mas se você pensa que vai estar tá bem, vai, tá vai tá estar bem. bem. Desde que é. você trabalhe bem, né? Porque você uhum. tem que ir em cima, tem que trabalhar muito trabalho é mental, mental também. Claro. Porque também tem a questão do pessoal ser muito apegado com a família, uhum. também. Amigos, cachorro, uhum. estilo de vida, sim. comida, tudo isso. Então, tudo isso influencia para que você, ah, não sei se eu vou, não sei o que. É. Eu sempre falo, o que me motiva a seguir viajando o pessoal fala, mas você não sente falta de casa? Você não... Cara, eu sinto quando eu paro para pensar nessas coisas. Então, o que eu faço é, eu não penso no que eu deixei para trás. Eu penso no que está não por vir. Entendeu? Eu não ai, mas fica... Não, cara, aqui, concentração. Isso aqui. tá, tá bom ah. também, mas aqui é coisa nova. Tem coisa nova. Né? É. E uma vez eu escutei, não sei, um podcast, alguma coisa e falava, o que é que acontece quando você dirige olhando no retrovisor? Ah. Né? Ou seja, você tá olhando o passado e em um certo momento, você vai perder o que você vai bater. É. Entendeu? Porque você tá vivendo do passado. E como, como já dizia a minha mãe, né? quem vive de passado é museu. É verdade! <risos> é muito bom! Ditado de avó, ditado de mãe, não sei Mas é Quem vive de passado é museu, é então eu preciso falar, lá, rapaz. Passou, seja, são boas lembranças e a vida segue. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, Nath,brigadão. brigadão, bacana. Obrigada a você! Mesmo, tá Obrigada a eu se fala, não? Obrigada a eu? Obrigada <risos> então, eu, obrigada eu, Deus! Então falo assim, é bacana que você possa ter uma possibilidade de estar em outro país, de ter pessoas que estão te acolhendo aqui, que a experiência esteja sendo positiva e que você possa compartilhar essa positividade com outras pessoas aqui no canal. Obrigado. Eu sempre falo, caramba, português, eu falo, eu ensino português, mas português é somente uma desculpa para que as pessoas possam realmente mudar a sua vida através de português. É. Entendeu? Você aprende o idioma, ok, é beleza, bacana, mas o que foi que aconteceu durante esse processo? É. Aprendendo o idioma, entendeu? É, Porque eu aprendi inglês e isso mudou minha vida, mas não foi porque o livro... O livro. Eu, não, foi o conteúdo que eu ouvi durante esse tempo. Então esse tipo de conversa aqui que a gente tá tendo, num canal que ensina português, pode mudar a vida de muitas pessoas. É. E eu espero que sim. Galera, brigadão, Vou ver até o final. <risos> <risos> e até a próxima, beleza? Vou estar publicando mais vídeos por aí, vou deixar mais detalhes no, na descrição desse vídeo, uh, um endereço, dicas. Sim, mais dicas, sim, dicas. e o endereço também do, do local lá da, da, da pessoal, casa, porque, Perfeito. beleza? Então valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!